Você está no último ano do ensino médio, técnico ou superior e se sente ansioso sobre o que vai fazer depois de formado numa época onde o desemprego nunca foi tão alto? Nós do Instituto A Jogada estamos aqui para te mostrar que você não precisa se preocupar e que você pode fazer o que quiser depois de formado aprendendo um jogo de empreendedorismo. Estamos trazendo uma experiência inovadora de gamificação de negócios para dentro do contexto educacional, criando virtualmente um ambiente de um ecossistema de inovação como os dos melhores centros de negócios do mundo. O Giro Jogada é um torneio livre de inovação para jovens do ensino médio, técnico ou superior que vai conectar o mesmo ecossistema de inovação a regiões afastadas dos grandes centros de negócios e incluir estudantes cada vez mais jovens. As partidas têm a mesma duração de uma partida de futebol. No primeiro tempo, os alunos são conduzidos na montagem do seu plano de negócios com o um tabuleiro à jogada. No segundo tempo, os alunos são convidados a apresentar suas iniciativas ao coletivo, angariando apoios de outros participantes do jogo, que só não podem ser em dinheiro, e recebem feedbacks de jurados e concorrem a prêmios dos patrocinadores das rodadas ofertadas por empresários próximos às escolas. Assim, com essa experiência prática de contato com a abundância do mercado, o aluno estará capacitado a se posicionar logo após formado dentro de um mercado que cresce muito acima da média, mesmo a economia passando por vários anos de crise. Clique no link para se inscrever na próxima sessão ou agende no nosso e-mail uma sessão privada na sua instituição.